Vou falar do software livre Word, que foi desenvolvido pelo Departamento de Informática e Engenharia de Sistemas da Universidade de Saragossa. O download pode ser feito a partir da página que estão a visualizar. Está enquadrado dentro de um conjunto de ferramentas para a comunicação aumentativa e alternativa. Funciona como um processador de texto que permite a escrita simultânea de texto e de pictogramas, facilitando o desenvolvimento de materiais e a adaptação de textos para pessoas com dificuldades na área da comunicação funcional. Feito o download, vamos explorar então este software. Começamos por apagar este pictograma, que aparece sempre. Eu vou escrever. Eu não é este pictograma que eu quero. Carrego em F3 e vou vendo as opções. Eu vou. Não acontece nada porque hum, não aceita verbos que não estejam no infinito. E escrevo IR. Carrego em F5 e agora sim altero a legenda. Eu vou abrir a porta. O que aconteceu foi que juntou os dois pictogramas num só. Se eu quiser decompor os pictogramas, carrego na tecla F4 a porta ao meu cão. Se repararem, já aparecem os pictogramas com uh, a cor uh, da escala de Fitzgerald. Eu não quero este cão. Posso ver as opções com F3. Aqui até já vemos um pictograma que pertence a outra coleção e este também de outra biblioteca. Mas eu vou criar mesmo a fotografia do meu cão. Como é que isso se faz? Vamos a ferramentas, gestor de recursos... Agregar imagem, escolher o pictograma a partir do computador. Subimos aqui uma pasta, escolhemos pictogramas, abrimos. Depois escolhemos o pictograma que queremos anexar. Voltamos a subir aqui uma pasta e vamos aqui a esta chamada imagens adicionadas. Pode ter outro nome qualquer. Open. Vou querer aqui o labrador, abrir, mudamos aqui a língua. Depois aqui o tipo de palavra, nome comum, não é? E cão. Vamos ver se vai aparecer a fotografia do meu cão. F3, para mudar o pictograma. E cá está o meu cão. Como é que isto se faz? É simples. Vamos à pasta para onde foi feita a transferência do ARA World, que é esta chamada ARA Suite e abrimos aqui dentro uma pasta a que podemos dar o um nome que quisermos, aqui ficou imagens adicionadas temporais e na, quais, na, na, na pasta que adicionamos as fotografias que nos interessam para os nossos trabalhos. Vamos voltar ao hora Word Para ver uh, outras opções Podemos, por exemplo, mudar a fonte Podemos mudar a cor Podemos pôr a legenda em cima ou embaixo Podemos pôr, uh, por exemplo, o texto em minúsculas ou maiúsculas um, E são estas as opções básicas que temos um dos problemas com este programa é que não podemos imprimir diretamente. E essa é uma das coisas que nós habitualmente fazemos. Quando fazemos um trabalho destes, que permite criar textos, fazer histórias, queremos sempre depois poder imprimir. Como é que isso se faz? Vamos exportar este trabalho como uma imagem. Vamos gravar como o meu cão. guardamos. E agora vamos abrir uh, o Word. Vamos inserir a imagem. Vamos ver o meu cão. Inserimos. Cá está. Agora, só temos que pegar nesta ferramenta e temos de ajustá-la. Depois, podemos, se quisermos, expandir a imagem. E está. Depois, como já vemos, podemos perfeitamente imprimir. E está apresentado o software AraWord, que é muito simples de utilizar e é livre. Espero que gostem!